Oi, pessoas! Eu sou Lívia Leite e este é o Isso Não Cai na Prova. Se você caiu aqui de paraquedas, dá uma olhada nos nossos vídeos, temos muitos vídeos, discutimos coisas relacionadas ao século XXI, talvez a vida adulta, coisas que não são discutidas na escola, mas que são muito importantes para o nosso dia a dia. Isso não cai na prova! Oi! Oh, yeah! Se você acompanha o canal, sabe que esse vídeo que a gente ia postar é uma continuação, pelo título já deve ter dado para saber, é uma continuação do vídeo sem estresse, que eu vou deixar o link aqui para vocês. Esse vídeo a gente vai falar sobre avaliar a execução dos nossos projetos, né? qual a importância de avaliar. É muito comum a gente ouvir dizer que 10% somente do projeto é execução, 90% é planejamento. É muito, muito, muito importante planejar. E por que, que é importante planejar? Para que a gente evite né, dar uma série de passos de caminhadas desnecessários ou gastos de dinheiro desnecessários para que a gente possa executar com a maior facilidade e menor custo também. Só que mais importante, talvez, ou também tão fundamental quanto, é você avaliar. Não é só você planejar. É claro, é importante eu deixar aqui bem claro, né, abrir um parêntese, de que nós não estamos falando de ideias, nós estamos falando de projetos. Há uma grande diferença entre você ter uma ideia de executar algo e ter um projeto de fato. Resumidamente, uma ideia seria, ai, ah, seria muito legal a gente fazer uma festa. Ah, seria mesmo muito legal a gente realizar uma festa e reunir todos os amigos, por exemplo, no final do ano. Isso seria muito legal. Mas como você vai fazer isso? Em quanto tempo? Com quem você vai poder contar? Você consegue fazer isso sozinho? Quais pessoas precisam para poder ajudar a realizar essa festa e tudo sair? Como deve sair? Então, a diferença básica, né? Você sabe todo o passo a passo do projeto uh, e na ideia você tem apenas aquela ideia, é essa palavra mesmo, né? A sensação de... Seria lindo se fosse possível, mas você não tem a operação, né? o processo de como fazer. Quando você tem o processo de como fazer, você ainda não terminou o seu projeto. Por quê? Porque o seu projeto é, ele vai desde o planejamento à execução e, em especial, a avaliação que é uma coisa que eu tenho notado bastante é, convivendo, enfim, com os meus alunos ou com funcionários com os quais eu trabalho, que às vezes falta a avaliação dos projetos, das execuções dos projetos. O que, que eu quero dizer com isso? Um exemplo, nós organizamos uma palestra. Bom, foi feita toda a palestra, deu tudo certo, todo mundo recebeu o seu certificado. E ao final, a comissão organizadora não senta para avaliar o que, que foi positivo e o que, que foi negativo naquele processo. É importante a gente avaliar sim aquela chamada lavação de roupa suja. Não é exatamente uma lavação de roupa suja. Não é simplesmente jogar na cara da outra pessoa, ah, você não fez isso, ah, você não fez aquilo a lavação de roupa suja, ou seja, a avaliação depois da, do projeto, ela existe para que a gente possa avaliar ou distinguir o que deu certo e o que não funcionou e por que não funcionou. Esse por que não funcionou vai dizer para a gente como é que a gente tem que fazer da próxima vez para que funcione ou será que não dá para realizar? Se não dá para realizar, a gente descarta. Mas essa avaliação ela é necessária para para um próximo passo, para uma próxima execução. Por quê? Porque da próxima vez em que você precisar executar, vai estar tá muito mais fácil, vai estar tá muito mais é, rápido de se realizar. Por que, que vai estar tá muito mais rápido de se realizar? Porque você tem prática e tem avaliação. Você não vai cometer os mesmos erros, você não vai ter as mesmas frustrações e isso vai tornar um pouco mais fácil a execução do seu projeto. Então é isso, planejar, executar e sempre avaliar. E, em especial, nunca achar que a avaliação é simplesmente para jogar problemas. A avaliação é para a gente identificar os problemas. O reconhecimento pelo projeto bem realizado, ele vai existir. É importante que ele exista, mas também é importante que a gente avalie alguns pontos negativos, não para criticar, não para punir e muito menos para dizer que o projeto foi Péssimo. Às vezes a gente pode ter essa impressão, mas muito menos para dizer que foi péssimo. Para dizer que, na verdade, ele precisa sempre buscar uma melhoria. Basicamente é isso. Bom, pessoas, se vocês gostam desse conteúdo, já sabem, né? Curte aqui, que é para eu saber que vocês curtem esse tipo de conteúdo e continuar produzindo mais. Compartilha com quem vocês acham que devem compartilhar. Beijo para vocês, boa semana e tchau! Isso não cai na prova Oh yeah!